Olha só, meus amigos. Aqui é o meu fogão. Olha aí, ó. Tô aqui, fervendo aqui alguma coisa. Aqui, olha só, Corina. Isso aqui eu quero levar para você. Ó. Você põe a carne, ó, não muito fogo, fogo fraquinho e deixa rodando aí, ó. Olha só como é que tá isso aqui, ó. Olha só como é que tá isso aqui, ó. Olha, ó. Aqui é uma fraldinha, ó. O espeto vai rodando aqui, ó. Aqui nós vamos fazer uma farofa. Olha só, gente, que delícia, ó. Carne tem que ser assim, ó. A assa vai tirando é só o assado. E vai, ok? E vai pôr um passado novo. Olha só, minha gente. Olha, ó. Aqui é... Aqui tem carne, tem linguiça, tem frango. Olha, ó. No meio tá aqui o frango aqui, ó. Eles estão aqui fritando. Coloquei até a... a eu, eu desossei toda a carne para ir mais rápido. E agora estou fritando aqui o, as coxinhas do frango aí, ó. E aqui, ó. Aqui continua rodando aqui, ó. A fraldinha aqui, ó. Maravilha, né? E vamos que vamos aí, ó. Olha só o tanto de gordura aí que tá saindo, só desse pouquinho de carne, eu coloquei aí, ó. Carne com gordura aí, ó. O que é que eu fiz? Eu peguei e limpei aqui toda a fraldinha, tirei as gorduras da fraldinha. E aqui, ó, eu coloquei as gordurinhas com carne, olha, ó. Cortei uns franguinhos aqui, as coxinhas de frango, umas linguiças e vamos que vamos. Ok. Uh. Uh. Yeah. Continua? <laughs> um. <timo> Aqui é o resto do vinagrete que tinha cebola, muito coisinha, cebola, tinha tomate, né? Pimentão amarelo, pimentão, pimentão amarelo, vermelho. Pimentão vermelho, muito de coisa, ó. A farofinha tá quase saindo. Uma cebolinha, ó. Calma. Olha o tanto de óleo que saiu aí, ó. tirei todinha a gordura, e uns pedacinhos de alecrim, beleza? Um pouquinho de salsão e um pouquinho de salsinha, são diferentes. Agora chegou a da farinha, essa farinha aqui é a farinha do Pará, gente, aí, ó e... Sim. Sim, prontinho, prontinho aí a farofinha aqui pra ir com churrasco agora no almoço, maravilha, hein? Prontinho, prontinho, fui.